proposto. Então, é, para começar, eu acho que a gente tem que começar trabalhando a questão dos conceitos, né? os conceitos de religião. Eu trago aí um, um, um, um conceito de Turcai, que é, ele diz que religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, Crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem. Então, é, a religião e a espiritualidade, na verdade, quando a gente pensa em conceitos, o que a gente tem é que, é, além dos assuntos serem extremamente complexos, né, os seus conceitos são extra, extremamente complexos também, e eles não têm um consenso. Ou seja, não há um conceito fechado em relação à religião ou espiritualidade. É, então, essa complexidade ela se estabelece em vários níveis. O nível social, o nível político e o nível ancestral, quando se, tá, se trata de espiritualidade, principalmente. Né? Por isso, a gente precisa entender que a religião ela está relacionada a uma questão identitária, ou seja, uma questão de identidade de um determinado grupo, a visão de mundo do meio social, cultural e político daquele grupo. Então, é, é, Durkheim ele diz ainda que a religião ela possui nesse sentido uma dimensão social e sistemática e o homem é formado pela soma desse ser individual e do ser social, de forma que abre aspas para Durkheim é, na medida em que ele participa da sociedade, o indivíduo, naturalmente, ele ultrapassa a si mesmo. Essa é a, é a característica, talvez, uma das principais da questão religiosa, que é o caráter coletivo da religiosidade. né é, A espiritualidade ela não necessariamente passa pelo coletivo. Ela pode ser coletiva, pode ser individual, mas a questão da religião ela passa pelo coletivo. Então é por isso que Durkheim diz que ela é um sistema solidário de crenças né, e de práticas comuns a coisas sagradas. Então ou seja, solidário exatamente pelo caráter de coletividade da religiosidade. É, de tal forma, a religião ela é eminentemente social. Ou seja, ela tem esse caráter coletivo, ela é instituída a partir dos indivíduos que partilham das mesmas crenças e que são norteados pela mesma moral comunitária. Meu, meu relógio aqui é alarmando. Então, se... é, então ela é, é... Sendo ela comunitária, ela é um dos marcadores da ação social e política do indivíduo, do sujeito, que estabelece essas relações entre outros indivíduos, ou seja, dentro da comunidade. Então... é.